Olá, bom dia, hoje estamos aqui no bacalhoa Budaedan, não é preciso gastar uma fortuna em voos internacionais para entrar num ambiente oriental, basta visitar o Budaedan no Mont É o maior jardim da Europa, ocupando cerca de 35 hectares, na Quinta dos Loridos, é uma propriedade vinícola no distrito de Leiria, Portugal. Então, vamos lá ver o Buderen perto. Esta é a entrada principal, como estão a ver. Temos aqui, esta bonita também esportão. E temos ali ao pé da Bacalhoa. O Kevin e a Lucy, este é um jardim de paz e tranquilidade, onde toda a gente é bem-vinda, independentemente da sua crença, etnia, origem, género, idade e condição social. Vamos? É, para ver o parque demora cerca de duas horas mais ou menos e é, para não ir a correr, duas horas chega bem para, para ver. O Buda foi criado em 2001 pelo comendador João Bernardo, que é um empresário financiador um de arte portuguesa, que é o dono atual de Buda que é dos vinhos de Portugal, é a entidade responsável pela produção dos vinhos da Quinta dos Louridos. O parque é muito extenso, estou a ver, aguenta com muitas caminhotas da carreira e, e carros, muitos veículos podem ensinar, ali é a entrada, a bolheteira. Não podemos comprar por internet os ingressos, mas não comprámos, vamos comprar agora, os ingressos. Vamos aqui mais uma estátua, começamos logo. É uma fonte que hoje puxo, não tem água agora. todos os dias às 18h e não vai às, às 17h é. tá, tá, tá, tá, tá. e já entramos 15 euros se quiséssemos entrar no comboio turístico era mais este valor que aparece no, no viador e está o comboio já um pequeno café para relaxar ou seja, temos aqui outro mapa aqui, que é melhor Ora nós, estamos aqui a primeira filmagem, está a placa, vamos para aqui, está ali aquela fonte, já vimos na imagem, entramos aqui na bilheteira, está aqui o comboio, onde estamos agora aqui o placar, este placar está aqui deste lado, e vamos para aqui para este lado para o 3, e vamos 3, 4, 5, 6, vamos para aqui para este lado. Então, segundo está aqui. Está aqui o placar é por aqui para cima, uhum. é aqui para este lado, bora quer ver? É por aqui que é o caminho, é. bora! Ora então agora neste momento encontramos aqui no lago central, temos aqui estes palmeiras e aqui os peixes coi e os dragões esculpidos que, que seguem da água, em cima para a frente estão os, os dragões, vamos lá continuar a ver Ainda temos depois a oportunidade mais à frente de observar os 600 soldados terracota pintados à mão. Temos aqui um caisito. Os peixinhos ali em baixo. A ah, que a dá um mergulho? A Lucila já, já queria apanhar os peixes. <risos> é Quer apanhar os peixes que coi. <risos> o que é que temos aí? Aqui estão velhos, é, os peixes pé velhos. Olha ali os cagados. Os cagadozinhos, olha ali um cagado. Um não, não é aqui um. Não. não estou ali. É ali. estão a ver ali é um. Ali, é o ali está outro. Olha ali aquele é grandalhão. Olha ali aquele grandalhão. Olha ali um grandalhão lá ao fundo. Temos aqui uma fontinha. fontezinha. Budan Eden. E, e mais peixes aqui deste lado, para desta desta bola. Isto lá, tão bonito, né? tu, lá assim, é. Estou aqui. aqui. Boulevard Bia Doria. Este é o Jardim de Arte Moderna, não é? É. O Jardim de Arte Moderna. Ora, este aqui estamos agora a chegar aqui ao Jardim de Escultura Moderna e Contemporânea. São peças acionadas da coleção Bernardo, como por exemplo de Joana Vasconcelos, Alexandre Calder, Fernando Botelho, Tony Craig, Linz, etc, etc, etc e muitos outros que encontram-se expostas no jardim, rodeadas destas plantas diversas eh, estas galerias em espaço aberto possuem as obras são obras. realmente substituídas eh, por outras aqui temos mais uma obra de arte aqui por, por este lado o que é que diz Sandra Bahia Paulo, teu Vitória, Mãe Natureza, que é a Mãe Natureza, e aqui com o espelho, aqui deste lado, a ver se conseguimos ver lá daquele lado, não só aqui deste. Hum? Ah, está fixe, está fixe, não é? E daquele lado ali, ali tinha ali os peixes coi, e deste lado tem o labirinto de bambu, Vou lá o labirinto de bambu ali na da frente. Vamos lá para o labirinto de bambu, já vai Lucila a liderar aqui o labirinto de bambu. Vai ver se ela consegue sair daqui viva. Ainda <risos> para isto, esta sombrazinha continua com a arte moderna. Aqui já não é, já não é moderna. Para estas árvores, é? Bambu. Olha, tem aqui para, para o espetáculo. Cadeira de rei, é? Um peque também. Fica uma boa capa. não que ali? Não. O jardim continua. Estão a ver? Os Budas lá à frente. Ali mais um, um lago. Continuamos. O Palmeiras é ali do outro lado, não é? Sim, aqui. o que é que é isto aqui, que é vim? É bom, não. É o bom. E o que é que vem agora a seguir? Jardim de esculturas africanas, não é? Aqui? É, Quer dizer, é Não é africano? Não é africano? Não, então isto não é arte africana. Não é madeira? É pedra. Aqui estão as palmeiras. E agora aqui atrás de mim está o Jardim de Arte de Escultura Africana, que é dedicado ao povo Shona, de Zimbábue, que há mais de mil anos escupo pedra à mão transformando -a em obras de arte. E estas aqui. O povo Shoma acredita em espíritos ancestrais, conhecidos como vadzimu as esculturas demonstram a união entre estes dois mundos, o físico e o espiritual. Estas aquelas esculturas de pedra mantêm a crença de que cada pedra tem um espírito vivo, que influencia aquilo em que ela se virá a tornar. O trabalho do artista é libertar o espírito da pedra. Existem aqui mais de 200 esculturas, dispostas à sombra de mil palmeiras. Está ali os, os bichinhos. Isto é do, do Acuna Matata. Lúcia como é que chamava o, o bicho do Acuna Matata? Aqueles que. É, é, é. Ah, não é? É parecido? Parece, os, parece mesmo os bichinhos do Acuna Matata. E com, com os coisinhos. Mais um lago ali. É que temos aqui mais né? um cavalo de ferro. Este já deve ser muito bem do povo. Já coisas, de, obras de arte de ferro. Olha, a -me. Tens -me. É. Ali São 200 esculturas que estão aqui, não é? É bastante esculturas mil palmeiras. E continua. Ainda devem estar em rancho. Umas polonadazinhas ali. A ah, mãe estava a dizer que era o Kuna Matata. Cá está o ali, O Kuna Matata. Isto é de manhã, o sol está. Daquele lado. o peste guerreiro. Para a altura dele que eu parado comigo. Tem quase dois metros passagem, ver ali os guerreiros outra vez, está a filmar, temos uns tipos de coletos. E é e cá vale a pena cá vir, não é caro. Ainda não dentro até pode vir de comboio Vamos aqui dentro hum, Oh lixo Isto pessoal aproveita tudo para meter lixo Aqui é a má, a má combina né? <risos> Aqui os coletes Olha lá, parece quase que é a puta de piratas Aqui dentro dos coletes um bocadinho para fazer barulho a este, a este de água e viemos dali para cá vamos para aquele lado é aquela ponte parece a estilo chinesa oriental como está aqui a falar que grande árvore mas é cansativo porque isto não como é que, Não... Terto. que é Certo? Que é coisas mortas! Coisas mortas! Estou que, Não, que, que veio... lá, é bonito, é O o para a RB... <risos> Agora isto <risos> morto. Olha os macaquinhos, estás a ver Lucília? Olha, Olha os macaquinhos como tu gostas! Gostas dizer de macaquinhos? Porra, é verdadeira! Não <risos> é por <risos> roubar ah. é, é, muitas malas! Gibraltar! É hipopótamos e búfalos. E as cobras, E as cobras delas. É lá as magenas. As da Estou aqui as cobras. É, escutou cobra também. Agora vai lá por aqui. Falar, não, tipo de... É? O do corcodilo? O hipopótamo quase dava. Não, o porque... é. E com a mão, hein? perigoso que é. Olha com... oh, o crocodilo. Olha para que não, não, não, não, não, tá engraçado. Perna! Oh. Ah. Vamos lá, que é Olha de que é ferro. Tá e parece que tem, tem, tem um palha ali dentro, ou se foi alguém fez o um ninho? foi espaço. Já foi espaço, fez um ninho ali dentro. Os búfalos e de lindosserontes Continua A Grande quantidade deles É cegonha não é? Sim, cegonha, que é cegonha, flamingos ou o que é isto? Acho que não é bem o, o gnus não. É, bom, não é? é que ao ver que depois coloquei na descrição o que é que é Isto é no fundo lá ao fundo Olha lá, aqui as gazelas, oh. os gnuchos ou oh, aqueles ali, os binuchos, né? Olha, ali parece que temos umas lebres. Há mais cobras aqui deste lado, e ali fazer e a coisa para o tamanho delas. Acho que é para ser o quê? É tipo coelho? É para ser coelho? É o um objeto magnificado. Olha lá, o gatinho. olha lá. Engraçado, lagarto, girafas, olha aí. estão a dar, estão a comer? Com as pedras, também o das girafas, vejam o tamanho comparado comigo, olha lá, onde é que achei? E embaixo continua a ver lá no fundo, mais budas é bem extenso. Só deve ser, deve ser aquela parte ali, esta é a parte toda. Mais girrafas aqui. Girrafas. Agora temos um trazer de um infante. <risos> é metal. Hum. Olha, que as boas em fila Está agarrando no rabo do outro Vamos ver, deve ser pequenino Vai guete para a Tá Ah, bom já vamos comendo aqui o nosso geladinho para pescar 6 6,40 40 também hot dogs então também ver os preços vamos lá passar a Cria Ponte para comer um geladinho vamos ver ali o gelado é ali daquele lado os cachorros vamos para aqui para este lado a Cria Ponte Metallica. Mais peixes aqui. É limpeza, é? e aí, com a boca o jardim foi criado em protesto contra a destruição dos budas gigantes do Bamiyan, Afeganistão, em 2015. A ideia para este projeto surgiu depois de, em março do mesmo ano, os talibãs terem destruído os budas do Bamiami estátuas gigantes situadas numa zona do afeganistão onde onde é património mundial da unesco desde 2003 a paisagem cultura e vestígios arqueológicos do val do bamia vamos fundo temos aqui esta escultura o que é que será isto ah. é uma deusa parece uma deus hindu belta o templo lá ao fundo acho que a entrada é ali a entrada de comboio é ali mais os budas os gregos de ali os budas aqui, Aí estão, os, os famosos guerreiros de terracota, são cerca de 600 soldados terracota pintados à mão, cada um deles único, como podem ver são diferentes uns dos outros, se é? na altura não havia assim esses moldes, por isso há um já, já criou os braços Apesar de tentar contar, para ouvir, tentar contar, hoje temos os cavalos ali. Há vários. Olha é em cima. Lá. São, todos, são todos diferentes? Não, são diferentes. Estás a ver a diferença? aquele que eu o teu bigode, este não tem bigode. Tem quase todos o meu vestido de cabelo, não é? Vamos têm um cabelo bem diferente. Aqui temos outra vista dos guerreiros de terracota que dá para ver os cavalos deste lado e para contemplar tudo estão a ver ali fazer assim uma fazer assim uma geral Aqui dos agora fiz ângulo de cá Gostatas do Homem e de uma Mulher Cavaco Pai Catarina Pestana e Aí temos outra estas duas galinhas oh Deus, galos. Aí tem a cara Ah, isto aqui são Caricaturas eh? Isto deve ser O cimento Cadeiras para sentar-se, não falta aqui espaço ao ar livre. Os elefantes vimos lá ao fundo, estamos lá de lá, mas estamos lá de cá. Está tudo enorme. Uma charca deste lado. E mais peixes É para virar a pesca. <risos> e a pesca. São bem grandes. Agora seguimos por aqui. Para parte de trás da estátuas. Já vão aí alguns elementos. O tempo não. Com, tanta, com tanta verdura tem que ficar água a algum lado, aqui há a charca, para regar aqui as espl... plantas tudo, para dar tudo verdinho, não é? Neste tempo de seca, isso, está aqui uma grande charca e água, muitos sítios de água, que estão todos de lixo. Está tudo bonitinho. Isto aqui é o quê Que fruta é esta? É peras. É peras? Pera, Pera é? Até porque é o tempo, não permite, aproveitar a chover e tudo. Uma não, é nada, mas uma que já, já vi os melhores dias, até então, um bocado já. Comboio, ali a comboio, porque tem problemas de mobilidade, ou para não querer que alcançar-se muito, podem sempre aproveitar. Acho que é por volta de 5 horas e podem vir 4€ e tal acho, por isso podemos estar sempre aqui a ver o um mapa. Eu posso ir para ali lado, para dar que o comboio dá a volta a isto tudo. Por isso, está casado, está vendo? até tá um um pneuzinho para o pessoal balançar. Está podre, está podre. Pois não sei se será muito seguro. Aí vem o comboio, o tchutchu, <risos> é o o comboio. Vamos é ver. esse ver. Vamos Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. é ver. No Vamos ver. Veja, é é o mesmo o que é que diz a placa? Chinese Guardian Lions, Leões Chineses, Bordeões Parece aquelas panderetas, que se babanas assim, tac tac tac tac tac Faz o mesmo estilo E temos ali aquela estátua de mármore Estatuas, mais, mais uma deusa? Que é que diz? Semideuses, talentos musicais, ligação meio selvagem. Semideus. -me esta imponente, imponente escadaria deste lado Buda reciclado Uma paragem do comboio ali Para observarem aqui as estátuas E mais Estátuas. então Isto é grande, mas também não. Isto é para aí duas horas para ver isto, mais ou menos. É. Aqui é o número 10. Olha o tamanho. e para o tamanho dele, é? é? Parece o Cristo Rei. É o, é o Cristo Rei Buda pacote bagote, um não sei se é o caso deste ou não, mas... Tem mais qualquer coisa ali, não sei que é ali, um gong ali em baixo, parece. que mais seres azuis, é tipo os trunfos, né é? que são azuis, o buda azul. Mais uma estátua oriental aqui de um dragão está a morder a própria cauda. Ela... Continua aqui no meio de chaparros só deuses. Aves. Deus é chá, cá O senhor que se considerava todos não é baixando uma. É a fundação da Ásia. Olha lá, está aqui tudo com moedinhas. É eh? tudo com moedinhas. Está tudo com moedinhas Aqui tem muita, tudo com moedinhas. Moedinha, mas também ter aqui uma moedinha. É, Vamos meter aqui, Maninha para dar sorte ao Buda. Vamos para cima agora, voltamos para cima. Vamos agora aqui para este lado, Agora ver essas estátuas. Tudo deuses hindus e orientais está como os guerras de terracota né? não é? está a referência ao povo africano mas a minha parte é dos azis Um Não há. faz. Essas casas uh, chinesas Não é? Assim em torre Mas é um cheiro Já vamos voltar lá E um anzo Aqui vai as budas e... Enormes Com vários segmentos Temos bolinhas de várias cores Se eu quer dizer alguma coisa Que é azul Outras já perderam a cor Quatro mãos, dois pés Tem uma figura qualquer na cabeça Barreto qualquer okay. Várias figuras pequenas Pavão. pavão, que representa a pureza e a sabedoria E mais os dragões Este é um pavão Sim é um pavão E os dragões em baixo é o pavão Olha uma formiga Esses animatos da formiga, né, que havia antigamente também, formiga ferno. Formiga. Vamos lá continuar. Mais garras de terracota ali, uma estátua. Mesmo, hoje não está assim muito sol, mas, mas com esta sombra está agradável. Vou fotos. Eu para frente. Mais para cá! lá vale a mais umas estátuas, mais o um lago. Mas vamos para este aqui. É uns cavalos que quase parecem burros. Para mim não é um cavalo. Isso é um burro, não é? é. Estes são burros. Dois é. metros Aqui é que são cavalos. Este aqui é que são cavalos, aqueles ali que têm aspecto de burros. E aqui mais aqui olha, este aqui está com cara de mau, Aqui tem caras diferentes. Tenho... Sim, tem é uma, uma espada. Sim, vários. Deuses e deuses. Alguns estão também revados no para aquela terracota, mesmo. já ali Ontem estava muito dá para avançar até lá à frente, é deve dar. Vamos até ali. Continua. Tocar. Olha, quase parece o Papa. É, são alguns caras de maus, é? Né? Este aqui é que há muitos. Deste aqui há é muitos. Deve ser de deuses, se calhar. Sim, é os deuses, sim. São deuses, não é? Têm tantos deuses, o povo asiático. Aí, temos ali a ponto para passarmos para o outro lado. Vamos passar por ali. E aqui voltamos ao início. E os Budos Dourados. Tivemos ali em cima, onde está aquele reciclado, dizem eles, Buda. E viemos daquele lado, que é lado para aqui, ou só por aqui. E foi na gente que comparamos os lados de aquele lado. Vamos aqui. Casas de banho ali daquele lado. Já a casa de banho, já sabem. tem aqui casas de banho. E aqui temos para fazer uma capa. Capa engraçada. Vamos passar ali por, por aquela parte. E aqui o, o pessoal com pastilha elástica coloca aqui as moedas. Dá é sorte. Fora, os guerreiros de terracota, agora já vimos aqui de perto, e é lá, este aqui já está a perder a cor, já perdeu o azul já, prolonga-se até lá ao fundo, mas faltam aqui as lanças, estão a ver que tinha nas mãos, tinha lanças e já estas não, não foram colocadas, Hoje já estraga se com o tempo, se né? eram de madeira, Os cavalos deles ali atrás, e vai com comboio, o branco, o imperador está ali à frente. Estão a dizer que são frases, os guerreiros de terracota, para não tocar neles. Temos ali um imperador, com os seus burros, isto não é cavalos, não é, ao menos, na altura. Pronto, e prolonga-se por aqui, vem daqui desta parte. Vai, vai, vai, vai vai até ali, ali em é aquele aqui é lago, menos água para regar aqui isto tudo, isto é rava, andamos aqui na rava, a rova está um bocadinho molhada, já molhou os sapatos todos, estão a ver, os ténis, vamos lá ali ver, aquela parte de passar ali por cima da ponte, olha como hoje já está a pitar, está a chamar o pessoal. o pessoal quer ir ao oriente e tudo, temos aqui isto em Portugal, fica muito mais barato é? e temos aqui uma paisagem completamente diferente, parece que estamos lá para as Chinas, para as Ásias umas estátuas, e os peixes aqui é uma abundância, os peixes coi entre outros mais ou menos o lá que está no meio de, aqui do, do recinto eles querem comer aqui não? estou à espera Lanternas de pedra, é, são lanternas de pedra usadas em ocasiões especiais como cerimónias de oferenda da luz associadas aos falecidos Continuar é. aqui por este lado Vamos subir ali daquela, está numa ponta daquela, vamos ver daquela de mais uma vez E olha lá os cagados engraçados. Estou a ver ali os cagatos. A subir. Oi? Consegue ou não consegue? Vamos ver. Força, tu consegues! outra deve ser a fêmea. Está a tentar chegar lá ao pé dela. Parece uma coisa difícil. Ele já vai com a boca de fora. Oh, já com a sapata. Será que consegue ou não consegue? Oh, Como é um cagato é uma coisa demorada. Vou estar a ver. A paisagem de tem concorrência porque isto é capaz ser uma coisa de demorada <risos> mais uma fonte o que é esta fonte? Oh, yeah. Deus a venada da Ásia okay. mais uns moedinhos, o pessoal gosta aqui muito de jogar uma sugestão os pênis apenas em americano ali uma marco caído Sai de passagem. É a árvore? Os bambus. Mais lanternas. Que é o número 15. Ali em cima tem curiosidade, sabe o que, é que se passa aqui em cima? Consegue ver? Consegue ver mais que eu? Eu não consigo, nada. Passar <risos> por esta pontezinha. É, mais o peixe está, está à sombra. Mais dragões, e mais dragões. E vem a Lucília, que está em grande pose e o Kevin. É, está metendo aqui um, uma estátua a segurar a árvore. Amor e Paz, Peace and Love. É lá, estes aqui estão ganhando emforia. Eu amei jogou o pão. Ah, jogou o pão? Eu vou que era para eles virando para o pássaro a ver. Ah? É tudo aqui. Estão os patos vêm já para, para, o é é tudo para o pão. Vêm todos logo. Vêm todos para o pão. Ali, está, está, aquele caga dali grande, olha atrás. Do, do, Sim, estou a ver um caga dali. é o meu pão. As abelhas estão aqui todas. E vai com comboio. E vai ao comboio. E mais uma estátua que, eles, que o pessoal cola. Cola, com, olha ali. cola, cola com pastilhas, é que tem mais é este, olha aí. <risos> cola com pastilhas e tudo, e ter, as e moedas, olha para também. ali, é para dar é sorte, é pastilhas, então o que é que passa aí, moedas ah. aqui para, no moedas buraquinho, é, aqui <risos> também. Moeda. é só moedas, é só moeda é só para dar sorte, é, Não, mas... é o Kiss and Love, aqui temos a, a produção, e já estamos para a saída, uma hora, uma hora e meia está tudo cansado, ela está cansada. Cansadíssimo, cansadíssimo. Então, ciro, o que é que achas aqui da, é desta experiência? É muito bonito. É muito bonito? É. O que eu gostei mais foi dos cagas e dos peixes. Eu gosto de, de coisas vivas, não gosto de, ah, de estátuas. Não gosto de coisas mortas. Gosto de a natureza viva. E aí Kevin, o que é que achaste? Está fixe. Está fixe? O que mais foi ver estátuas de moedas. É, ele, o que ele está gostando mais é não poder levar as moedas. E é que. Fosse, aí temos não aqui é mais. Mas, mas, já dava para mais, comprar uns bichinhos. Esculturas com pedras aqui o pessoal, mas já está a fazer já uma mureta. Temos aqui mais qualquer coisa aqui deste lado. E pronto, é, e. É da de vinha. Depois deve ser aqui a parte da vinha também. Deve ter ali uma parte solar. Deve ser por para ter ali a coisinha. Né, tem? Isto é o... É, aqui dessa parte da vinha da adega, ou isso assim. A adega é daquele lado. Uh, pronto, espero que tenham gostado e se o canal e até breve continuem a assistir os nossos vídeos aqui por essas andanças, por este mundo afora, também agora em Portugal e depois por todo lado. Obrigado e sejam felizes. ver aqui a estátua, ah, ver aqui a meta também. O que é que temos aqui para comer? Só para da entrada, a salada, almoço um de porco, perna de frango, bom apetite, os arraios adultos das 6 e 80, crianças de e 80, depois vamos 2 anos. menu tudo incluído. Depois é claro que o vinho da bacalhau está incluído, não é? Depois é óbvio, não é? Temos ali aquela estátua, e de notar na hora de almoço. Eu vou lá ao fundo. Ah okay, Kevin vamos agora para a saída Deus te salve até breve Vinhança do de algum, é? De manhã, dar até, então, vai lá, escolhi um vinho. Um ah, bom, bom dia. Um, Alguma sugestão? Ah, um é, um assim. uh, se calhar precisa. Então. Que é de vinho, não percebo nada. É. É, que é, que é, é diferente. é tão, vai, vai, É Para a coleção do teu pai. Pronto, então, vai. pode levar? E pagar... Esta é cheia. Gente, ainda não sacar ou bem? não? Não. Um bacaiô. Muitas no carro. Uma caixa por apenas 15 euros. Serras de azeite. Ah, aqui ah, é mais uma que É que temos aqui. Ponte ná din lá está engraçada a ponte. E com os tais todos ali, os comboios e os carros. Comboios não, carros. O comboio também é, o comboio ali na parte de baixo. Olha aí. aqui. Os peixes. É uma ponte feita, está engraçada a ponte, tipo estilo chinesa, está a saber dos cartazes chineses. Está. Bom, vamos ver. Vamos embora. Está a visto. Está a visto. Entrada. Vamos para o carro. Deixamos o carro ali daquele lado.